Fala galera, eu sou o Thiago Furacão Eu sou a Thaís Hoje nós vamos explorar uma fábrica abandonada Né Thaís? Isso mesmo, Thiago Vamos lá ver se tem alguma coisa naquela fábrica lá Mandaram a localização pra mim, né? Isso E a gente vai lá durante o dia pra reconhecer o lugar, né? Pra ver se realmente é abandonada tô... E agora eu tô até lembrando, Thiago Vamos levar o C2 hoje? Vamos levar o C2, aí né? a gente vê se tem alguma presença Se tiver presença a gente volta de noite, né? Isso aí Então galera, se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho Segue a gente no Instagram e vamos lá, Thaís? Vamos lá. Então, bora, galera. Vamos lá. Cada... Aqui era o que? O um escritório? escritório. Não, não trouxe lanterna, hein? Não trouxe. Pessoal, é o seguinte: estamos aqui na fábrica abandonada e o pessoal fala que é assombrada. A gente trouxe o K2. O K2 está aqui, ó. Vamos passar, ver se tem alguma presença, alguma coisa. E vamos dar uma explorada ainda, até isso. Vamos lá. Mas acabou esquecendo a, a lanterna. Então onde foi escuro assim, daí tá só Vamos dar uma passadinha meio rápido, beleza? Aham. Uhum. Ó, o K2 Vamos começar por aqui? Ó, o K2 ligado. Tiago, eu vi que tem uma escada ali também, eu quero subir lá pra ver. Ah, tem mesmo. Ó. Se tiver alguma presença aqui, ó. Pessoal, a gente não sabe a história daqui, não sabemos o porquê tá abandonado, né Thiago? Não, não sabemos nada. Só falaram pra gente que aqui estava abandonado e era assombrado. Então a gente veio ver se realmente é verdade essa história. Talvez, Thaís, aqui só faliu a empresa alguma coisa ou abandonou o então, prédio. Ou aconteceu alguma coisa depois dela abandonada. Aí era uma cozinha, né? Ó. E a lanterna de celular, mas não está dando de Aqui dentro devia ser praticamente, mais ou menos, acho que o parte do escritório, né? Eu acho que Lá sim. devia ser produção, alguma coisinha. Assim. Olha, o sofá o tá muito escuro, Nem sinal, Tiago, nada? Que eu tinha um banheiro aqui. alguma presença aqui no dedo aqui no aparelho da minha mão, nossa, Thaís, tá olha aqui. Vai lá, vai levar lá, vai lá. Eu vou pegar duas, mas tem duas ali, ó. Aqui. aqui, aqui ó, aqui. Nossa. Folhas cara. de cheque. Não vou aproximar muito, por causa daí ainda pode aparecer o um nome. Folhas de cheque. Não parece ser muito antigo, não, Thiago. Ó. Linha 21. Linha 12, foi verdade, 2011. Então, 2011 são 10 anos, é bastante tempo, Thiago? 2010. Tem mais de 10 anos, será que essa empresa foi desse jeito? Posso querer esse negócio pra ver? Claro. Agora você é se nada. Linha, passou uma pode ter gente aí também, vai nem mandou nada. Ó, passou. Buraco aqui, tá? aqui Nossa, é enorme aqui. Nada, Tiago, tá dois? Não, não, não. É uma reto. Né? Sim. Também se for dez anos que tá fechado isso aqui. Né? Tem muito tempo, Tem né? Muito tempo. Tá podre, Tiago, tá caindo. Li, cara. Que deveria ser mais um escritório, né? Não, Thiago, não. pode pisar aí não, tá? Queria ser uma parte do escritório. Será que pegou fogo? Então, parece que pegou fogo, ó, tá vendo? Vamos lá pra baixo, ver aquele outro lado do barracão? Vamos, ó, pessoal, até agora o K2. Tô tranquilo. Será que só faliu isso aqui, Thaís? Não sei isso também te é tem muita né? gente que viu o lugar do e ah, é assombrado, só porque estava abandonado, né? Ah, tiago mas o cara ter falado isso, ele deve ter. É, né? Ele deve ter visto ou escutado alguém falar alguma coisa. Aí que conversar que com ele, né? eu a conversa com ele assim. eu falar coisa, assim, que Não, ele só falou que tem bastante gente que fala que aqui é assombrado. Sim. Pode ser. Vamos descer. Cuidado que essa escada aí tá meio. Ó. ó, tá quebrada aqui, aqui, ó. Ó, ó. Você viu? Eu não. Você viu no vermelho. Sério, tchau? No vermelho. Então alguma presença aqui. Ó, tá isso. Eita, Tiago. Tá vendo? Tô vendo. Tá conseguindo pegar? Sim. Ó. Tem alguma coisa aqui sim, Tiago. E é aí, tem essa portinha aqui, ó. Ó, olha aqui. Será que alguém quer o da escada? Ó, não para. Tá aqui, ó. Eu tô com medo de essa escada aqui cara, Tiago, segura a câmera aqui que eu tô com medo de descer essa escada Ai que susto um passarinho Galera tá dando sinal, tava tá dando sinal ali na escada Aí, será que alguém roda a escada ali? Pode ser. Ó, normal, ó. Essa escada é muito inclinada, ela dá medo de descer mesmo. Dá é medo. Olha os babisão, por dentro. Vamos lá descer dar da mulher? Vamos lá. Por onde a gente vai por fora? Não dá pra or... ir por dentro? Eu tô... é Olha aí. Olha aqui. Bem escuro aqui. Cheio de documento dentro. Muito, muito papel. Aqui é uma garagem, Thiago? Parece, né? Ah. Parece que era uma garagem aqui, né? Fizeram um buraco ali, ó. Olha por... ah lá, Thiago, a parte de cima que nós não conseguimos. Ó. E que tá... Ah, é isso, ó. Aí fica de lado, Caraca, mano. Alguma presença. Tem, tem? Tem. Dois portão. E ali. Vamos ver aqui primeiro. Nossa, tá zoando a altura. Nossa Tiago, que barracão enorme, cara. Cara, é muito alto isso. Pera aí. Não não dá nem pra ligar. Não pega tudo na câmera. Mas olha o tamanhozinho do Thiago, É muito alto, cara. Por que será que dessa altura, hein Tiago? Será que a gente os pesaninos ou uma coisinha que subia? Então, não sei. Parece que eles têm uns, uns negocinho aqui, ó. Que estranho, né? Que grande, cara. Então, parece que eles iam fazer alguma coisa aí. Ou tinha, não sei. É alto pra caramba, cara. Só essa parte aqui colorida aqui, ó, de amarelo, já é alta, ó. Agora você imagina mais, né? Não, Acho que dá pra pegar ele inteiro. Vou por aqui, ó. Olhe, está aparecendo uma formiguinha. É muito alto, né? Thiago, pônhar o fogo, ó. Eu acho que queimaram bastante coisa dessa empresa, hein? Documentos, as coisas. Tudo cinza, ó. Tem alguma coisinha? Tem um vaso sanitário ali? É. A cabeça de boa. Lá só deu sinal lá. As garrafas. Ó. Foi lá em cima? Que foi isso, Fui lá em cima. Que susto, meu! Tem alguém aí? Não tem como subir lá em cima. Thiago, tem outra parte aqui, ó. Parece que tá pintada as paredes, vamos ali dar uma olhada. Ai, será que tem alguém em cima? Não tem como, Thiago, subir lá. Que parque foi isso? Ó, tá vendo que colocaram fogo aqui? Tá Queimaram bastante coisa, hein? Bastante arquivo dessa empresa. Ah, isso... Tá fazendo barulho, né, velho? de novo? Estranho, hein? Nossa! Só que esse barracão aqui é mais, mais pequeno, né? uma parte de pintura, Thaís, ó. Uh -uh. Ó, tem luva aqui. Ó, mesmo. É, aqui deveria ser alguma coisa já da produção, né? É, ó, ó a máscara, tá vendo? Uhum, aqui ó. Ó, a máscara. Máscara Tem outra porta ali, ó Só sobe lá pra cima Acabou esse aqui, agora nada né? Tchau que tá caindo esse teto, cara Olha, tá muito torto Tá doido. Posso subir a escada ali? Até será que esses passarinhos que fez barulho? Então, não sei. Barulho forte, né? O que é isso? Tem coisa pra subir aqui, ó. Tá vendo? É. Eu acho que tem gente lá em cima, cara. Ah, que tem gente lá em cima. Uma pessoa quer se matar pra subir lá, né? Ó, sobe aqui. Ah, filho. aquele bagulho não foi passarinho não. Somente tá sol. Thiago, acho que ali também era alguma coisa que subia, ó. É mesmo? Ó aquela escada ali, ó. Ó, tem do lá, tá isso. Thiago, será que aqui era coberto e estão vindo roubar? Os telhados, você fala? É. Porque, ó, aqui tem tá um negócio pra subir. Lá tem uma escada. Estranho, né? Estranho. Nossa, tá muito sol. Nossa, daí parece que a gente fica escutando gente, né? Agora é os passarinhos. Agora é o passarinho. Eu tenho certeza que é um delícia. Olha, oh. Ah, Thiago era, era de madeira aqui, ó. Oh. Ah, é de... Chuva e sol já apodreceu bastante Vamos ver aquele ali que tem ali Banheiro Banheiro? Oh, ó, deu sinal Bem nessa porta aí, que foi fechada é, aí Ó, oh, ó oh. Thiago, essa porta olha, foi fechada, aqui, olha ó. Aqui, olha essa... aqui. Thiago, e essa porta aí foi fechada, ó. Caraca, tá Caraca, meu. Alguma coisa tem nessa empresa, Thiago Ó, ó, ó. ó Aqui, tem vermelho. Consegue pegar na uh -huh. camisa? Ó, oh, não para. Pode ser alguma coisa nessa parte aqui. Não. O que? Mentira. 20... Que isso? Mentira. 20... Um cofre. O hum. que, que é isso? Tiago, um cofre, Você cara. Tiago, que susto! Hum. Tiago, um cofre, velho. Caraca, mano. Meu Deus. Tô velho. Deixa eu tentar apanhar aqui ó, apoiar, porque eu também quero ver aí. Tá gravando, é isso? Desce daí, Tiago. Tenta, tenta alguma senha. Tá aqui. Ó, oh, tem, tem número que é, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Peraí. Peraí. aqui, ó. É 970440. Pera aí. Pera aí, peraí. Aquecimento, ó. Cara, senhor aqui, isso... escola. Não vai você aqui. Pierras, Pierras, então eu saio aqui depois. Tiago, aqui é cimento, ó. E se cap aqui? Hã? Ó. Ah. Não é completo. Tiago, mas aí. Como que o dono abandona um cofre na empresa? Será que é só se não tiver nada aqui? Mas ó, por que que não levaram isso aqui se levaram o então, coisas? Então, cara, mas mais pesado. tenta levantar sozinho só. Faz força. É, mãe. que? Muito pesado. Isso aqui tudo, ó, deve ser a grossura dele, ó. Cuidado! Thiago do Céu! Tem carro na porra! Thiago, não estoura. Tenta levantar isso daqui. Põe um pedaço de pau e levanta assim, ó. Caraca, mano! Nossa, velho! Tô trazendo uma marreta, cara! Tá, você ia saber que tinha um cofre. Ah, mas trouxe nem lanterna. Nossa, não tem nada, cara. Esse pau é tudo pobre. Como é que eu abrir com isso aqui? Olha ah, lá um pai de pau ali, ó. Com a ponta. Agora que dá. Mas tenta. Vai. Força. Ah Thiago, eu quero abrir só por curiosidade, véi. Que... será que dinheiro aqui? Alguma coisa? Ah, não, Thiago, não. vai pensar abandonar. Mas eu seria curioso. Thiago, fazendo muito barulho, cara. Daqui a pouco eu a polícia aqui. Eu vou então. Você acha que esse cofre não é da empresa? Sim. Alguém roubou e veio aqui tentar abrir? É aquele barulho que ele parou e fez em cima. Agora eu não toquei. Estranho, Será? né? Pode ser. Tiago, se fosse tão fácil assim, não seria um cofre, né, cara? Ah, vê, O que é fazer com isso aqui, cara? Thiago, tenta cutucar ali. Segura a câmera aqui. Não, ó. Não ó. Tá batendo com o dedo. Nossa, não faz nem é efeito. Não faz efeito isso. Tá isso. Não, vamos. Vamos trazer uma marreta. Depois né, a ah, fazer o que não é nosso mesmo, é, é a galera. Não sei, não se não tem gente para cima. Aí ó, o barulho, claro. Vai saber se não o pessoal que roubou isso aqui isso do céu. Que da hora, hein? Então, Thiago, ele tem um cimento. Eu acho que se tocar por ali, eu acho que dá. Mas vamos trazer um, uma marreta. Só que é muito cimento também, ó. aí, olha aqui, ó. Deixa eu ver. Não dá pra. Ó, tá vendo? Deixa eu tentar levantar ele. Essa aí. parte aqui, pessoal, ó, é cimento, ó. Quero machucado não. Caraca, Tiago. Nossa. Oh, que peso, véi, você é louco! Que peso, cara! Nossa, tá isso, não acredito, mano! Você tá doido. Opa. E agora? Chegou a meu o chão, cara. Mano do céu, véio. Será que uma marinha vai bater aqui na história? Eu acho que não. Ah, deve ser Thaís. Qualquer coisa é tá? dinamite. <risos> Trazer um chaveiro, eu acho que é mais fácil. Mas não deve ter nada aí, Thiago, pra pessoa abandonar Mas aqui. Mas abrir. Olha, parece que tá soltando aqui, Thaís. Vamos dar umas pancadas aqui. tá tá aí vamos embora vamos fazer uma marreta para tentar abrir vamos a gente não sabe se na hora que nós voltar vai ter aqui né mas vamos lá galera vou encerrar esse vídeo por aqui mano achei um cofre né? que da hora vou tirar até uma Thumb aqui ó no cofre daí Isso. da hora espero que vocês tenham gostado galera depois a Thaís vai voltar outro dia aí trazer uma marreta ver se vai estar aqui ainda né se ninguém vai levar e tentar abrir, até Thaís? Uhum. E tem presença aqui também, cara? Tem. Se o pessoal quiser que a gente volte de noite aqui, deixa nos comentários aí. Isso Galera, até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Alô. Fui.